a busca da felicidade. Sejam todos bem-vindos. Então, o ser humano sempre está buscando pela felicidade. né? Ele quer ser feliz. E ele põe a felicidade dele em alguns lugares. Né? Um carro, uma casa, uma família, numa praia. Pronto, aí vai pondo felicidade em vários lugares. Mas, normalmente, ele a perde. E a perde por pouco. Né? Às vezes, está tudo bem. E aí, daqui a pouco, está tudo mal. Tá indo para uma festa incidência, assim, ah, vou lá me divertir pra caramba, vai ser super show, vai ser, eu vou fazer isso aí. E aí daqui a pouco, pum, furou o pneu do carro. <risos> Pronto, estragou a noite, estragou tudo, já briga com a mulher, briga com o marido, já briga com as crianças, fica todo nervoso, irritado, acabou-se tudo. Aquilo que tava tudo para ser bom, acabou virando nada. Tá lá numa festa e daqui a pouco derrama lá hum, a bebida na calça, no vestido, pronto, acabou tudo. E estava tudo bem. Então veja, a nossa felicidade às vezes ela é fugaz. Fugaz no sentido de como? Está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal. Né? Você está lá dançando bonito, daqui a pouco você percebe alguém olhando para a tua mulher, pronto, já ficou bravo, já ficou macho, já quer lá e brigar. A mesma coisa a mulher, olha para o marido, daqui a pouco ele está olhando para alguém lá, pronto. Então, tudo isso acaba detonando, estragando uma noite, estragando, às vezes, um casamento, estragando um relacionamento, estragando uma relação entre patrão e empregado. À toa. Simplesmente à toa. Eu lamento informar, mas à toa. Porque se você se irritou com aquilo que aconteceu, o problema está em você e não naquilo que aconteceu. Né? Quando... Furou o pereu lá que você estava indo para uma festa. O não tem nada a ver com a história, coitado. É, nem o prego que furou o pereu. Mas você tem a ver com você. Estragou a sua noite, estragou a noite da outra pessoa. Às vezes, né, aquilo ali gera um outro conflito, que gera um outro conflito, e aquilo vai indo longe, esses conflitos aí, porque simplesmente você se irritou. Então, nós aqui na academia... Quando acontece algo que nos irrita, a gente sabe, nós sabemos, que aquele é um problema nosso. É eu que me irritei com aquele problema. Então o problema não tem nada a ver com a história. Mas a emoção que veio com aquilo, capaz de desencadear é, outros tipos de emoções, outros tipos de reações, que acabam estragando tudo de uma vez daí de verdade às vezes. Então assim, ó, quando acontecer algo que te incomoda, você tem que perceber que emoção você sentiu. Se veio a raiva, se veio o medo, se veio o desprezo, se veio o orgulho. E respira fundo. E... raspe fora. Tudo aquilo que acontece de ruim, não importa em que tamanho, em pequeno ou grande, é um momento de crescimento, né? Então quando surgem essas questões aí, que são geralmente questões emocionais, não são coisas práticas, né? Até, por exemplo, se por acaso alguém chegar, bateu o carro, você fica pensando no dinheiro que você vai ter que gastar, o que vai acontecer, mas na verdade não é aquilo, é a emoção que apareceu em você. E nós não temos domínio sobre as emoções. Nós não conseguimos dizer assim, vem a raiva, vem ao medo, ou sai a raiva e sai o medo. Ela vem. E se eu ficar alimentando isso, essa, essa coisa ruim, ela vai ficar e pode até criar proporções grandes e você fazer outras consequências. Porque o emocional vai é, influenciar o teu fazer, o teu ativo. Então aí às vezes a pessoa fica com tanta raiva que vai lá chuta a porta, vai lá e dá um soco no outro. Entende? Então uma coisa vai deflagrando a outra. Então qual é o segredo? O segredo é simples e é extremamente simples. Quando acontecer qualquer coisa, primeiro respire, e diz assim, é um momento de aprendizagem, é um momento de crescimento, né? e se às vezes não tiver o que fazer, aceite aquele momento e a partir daquilo, comece a construir um novo momento, então saiba que você não pode ser escravo dos seus sentimentos, você não pode ser escravo das tuas emoções, elas estão ali para te dar força, para ser um alimento, né? Quando você olha uma planta, flor, uma coisa bonita, aquilo te alimenta, quando você abraça, beija a pessoa que você ama, te alimenta. Então elas sabem para isso, mas as emoções negativas, elas vão só simplesmente te destruir. Portanto, quando você se irritar, quando acontecer qualquer coisa negativa, respire, cospe fora e. A partir daquilo ali, comece a construir algo. Se furou o pneu, respire, mantenha a sua calma e veja o que você pode fazer. Se você perdeu a formatura ou baile, respire e aceite o momento. Beleza, pessoal? Aí você constrói a tua felicidade. A felicidade não é algo que eu corra atrás, não é algo que eu vá lá buscar, tá lá no carro, na casa, na festa. A felicidade está em você, da maneira como você interpreta a vida. Então, a partir de agora, seja dono de você e permita somente a felicidade em viver em você. Respire, joga fora o que não quer e siga em frente. Beleza pura, pessoal? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, é, né, dá um like, aí um dislike, compartilha no Face, compartilha na, no Instagram, né, entre no nosso grupo, vai para o nosso site. Beleza pura, pessoal? Um grande abraço, um beijo no seu coração e tomara que... Tudo seja a partir de agora Felicidade Tchau, um abraço, tchau